Vamos falar então de forças conservativas, ok? O que é uma força conservativa? A gente já viu que tem algumas forças né, que a gente pode associar uma energia potencial. Okay? A gravitacional e a elástica são exemplos, mas nem sempre isso vai ser possível, ok? Essas forças que a gente viu até agora, a gravitação e a elástica, são que a gente chama de forças conservativas. Ou seja, né, são forças que a gente pode associar uma energia potencial ao trabalho exercido por elas. Okay? É, vão existir outras forças conservativas ao longo dos, das disciplinas de física que vocês fizerem, tá? é, mas. Em geral, forças conservativas são aquelas que a gente pode associar uma energia potencial ao trabalho exercido por elas e forças não conservativas são aquelas às quais a gente não pode associar né, uma energia potencial ao trabalho que elas exercem. Okay? A questão toda é, então, né, como que eu sei se uma força é conservativa ou não? Essa é a grande pergunta e a gente vai responder essa pergunta agora. Imagina que eu tenho um objeto né, que está subindo por um determinado caminho aqui, e esse caminho é curvo, está certo? A gente está botando esse caminho curvo de propósito aqui. Okay? É, se, eu olho, se eu olho esse caminho bem de pertinho, eu posso aproximar cada deslocamento infinitesimal do meu, do meu corpo né, por um segmento de reta. Tá certo? Então, a cada intervalo de infinitesimal de tempo dt, o meu corpo efetua um certo deslocamento ao longo das perfis que eu estou aproximando, quando eu olho bem pertinho, né? e só quando eu olho bem pertinho, para ninguém ficar com a ideia da terra plana por aí, né? quando eu chego bem pertinho, eu estou é, eu estou aproximando esse, essa, essa, essa curva né, por um monte de segmentinhos de reta. E o meu corpo faz um deslocamento dessa posição, y inicial, até a posição y final. Bom, vamos calcular o trabalho da força gravitacional agindo sobre o corpo. Né? É o que? EF escalar dS. Essa, essa força F que no caso aqui é a força gravitacional aqui eu ainda não estou considerando atrito né? ela vai ter uma componente paralela uma componente paralela a, ao deslocamento e o deslocamento se dá nessa nessa nesse segmento ds aqui tá? e vai ter uma componente normal a componente normal a gente já sabe que não realiza trabalho Okay? Então, a única componente de força que vai ter aí é a componente paralela ao deslocamento ds. Quando o corpo se desloca desse, desse segmento ds aqui, ao mesmo tempo, ele faz um deslocamento na vertical, né, que é dy. Tá? E se eu olhar aqui, eu tenho um triângulo retângulo onde eu posso relacionar dy e ds. Né? dy é seno do ângulo de inclinação aqui, vezes o deslocamento infinitesimal. Isso vai ser importante porque, agora, quando a gente escrever a força, né? quando a gente colocar a força aqui dentro da, da, da definição de trabalho da força gravitacional, só a componente paralela ao, ao deslocamento, que é menos mg seno de θ, vai realizar trabalho sobre a partícula. Esse vetor S chapéu é um vetor S, é um vetor unitário na direção do deslocamento, do deslocamento S. Tá? S escalar S é 1, né? esse vetor S chapéu é paralelo a ele mesmo, e eu fico com menos mg dS seno de θ. Mas ds sendo de θ, pelo meu triângulo aqui de baixo, é simplesmente a variação de altura infinitesimal que ele, que, ele, que ele sofreu quando ele fez esse deslocamento ds aqui. Então, eu posso escrever o trabalho da força gravitacional como integral de menos mg dy. mg é constante, posso botar para para fora da integral, e a integral de dy, né, de y inicial até y final, vai ser menos uh, mg delta y. Ora, isso daqui é justamente a variação de energia potencial gravitacional do meu corpo. E só depende da altura. Ou seja, né, não depende do quanto ele percorreu ao longo, da, ao longo da, da, da curva. Depende só, não depende desse caminho todo aqui. Depende só da altura, da altura inicial e da altura final. Tá? Então, para a força gravitacional, né, se não houver forças como atrito e arraste junto sobre o corpo, tudo que a gente vai precisar para saber a variação de energia potencial do potencial gravitacional, né? E para calcular o trabalho da força gravitacional, vai ser a, a variação de altura delta y do corpo, independentemente do caminho que o meu corpo tenha percorrido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver o meu bloquinho, né, aquela aquele objeto ali, e ele vier dessa, ele vier dessa altura aqui até o chão, ele vai poder vir por esse caminho, uma rampa reta, se ele vier por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho e por esse caminho, a variação de, de energia potencial, ou o trabalho da, da força gravitacional, vai ser exatamente o mesmo. Depende só da altura da posição inicial e da posição final em Y no meu corpo. Tá certo? Então, né? Como eu tenho delta U é igual a mg delta y, eu posso fazer eu posso fazer eu uh, posso fazer delta U sobre delta y igual a mg, OK? É, posso fazer ΔU igual a ΔY é igual a mg e tiro o limite quando delta y tende a zero. Ora, aí eu fico com a própria força gravitacional. Tá? Então, para forças, uh, forças uh, conservativas, eu, te, eu posso associar uma energia potencial U que vai ser menos a derivada da variação da a derivada da energia potencial em relação ao a variável de posição s aqui, ok? E se a gente parar para pensar na energia potencial gravitacional, o que que é ds? Né? ds. Eu só vou precisar da variação de altura, né? Variação de posição y, ok? Então a força gravitacional é menos du T, Y, que é igual a menos derivada de mg, Y em relação a Y, e isso me dá menos mg, que é a, a força gravitacional agindo sobre a partícula. Vamos pegar a força elástica? Né? Qual é o trabalho? O que é energia potencial elástica? Né? Energia potencial elástica é meio de Kx ao quadrado. Ok? Agora, o que, que é menos du dx? É menos du, menos d de meio de kx ao quadrado em relação a dx. Isso aqui está errado, tá? em relação a dx. E se eu derivar esse cara daqui, eu tenho menos kx, que é exatamente o quê? A força de mola que a gente tinha. ok? Então, forças conservativas... Né? Para encontrar a expressão de uma força conservativa, eu posso pegar e derivar essa, essa expressão para a energia potencial. Ou, ao contrário, né, se eu souber a forma da força, eu integro em relação à posição e tenho a, e tenho a, a energia potencial, né? ou seja, o trabalho. Okay? Agora, né, como a gente já viu, tem forças tipo atrito que não são conservativas. E aí a gente vai ver que tem mais uma condição que uma força conservativa tem que tem que tem que obedecer, tá? E isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo.